Ei, tudo bem? O que foi? Tá pesado aí? As transformações estão pesadas? Eu sei. E eu não tô aqui para contar uma história diferente do que vocês estão passando, na verdade eu tô aqui para apoiar vocês nesse sentido e dizer que não só os processos que vocês estão vivendo em relação ao despertar da consciência, mas tá acontecendo uma via de muito aprendizado, em questões que eu vou explicar. Quando a gente fala em obsessão, assusta, né? lá, cara, tô com medo, né? Relaxa, a gente não precisa ter medo, apesar de que algumas pessoas que ah, acabam enxergando percebem algumas modulações, algumas modificações que, que esses seres acabam fazendo lá do outro lado, só pra tentar te enganar, fazer com que você tenha mais medo, mas é tudo, gente... É, é tudo indução para é tudo arte manha sabe Porque quando você olha com ternura você faz um bom encaminhamento mas agora para quem não enxerga mas está se sentindo ah, cansado além da conta né tá se sentindo extremamente sugado com uma irritação logo pela manhã né? e não tô falando da questão ou seja hormonal é, ou seja de uma alimentação ruim eu tô, eu tô transpondo esses detalhes tá? eu não, eu não quero ser minimalista em, em cada detalhamento especificando a todas as probabilidades disso né de cansaço ou mau humor porque pode ser muita coisa pode ser que um alguém te irritou e você perdeu a cabeça né mas uh, tem uma outra questão acontecendo claro que vem sempre de um ponto condutor que nós mesmos permitimos, abrimos, essa história todo mundo conhece, mas tem um outro fator de insistência e permanência é aí que você saca, opa tem alguma coisa errada aqui né? uh, essa semana semana passada, semana retrasada inclusive inclusive no congresso que eu fiz com a Karen Canedo, a quantidade de encaminhamento de, de irmãos, sejam irmãs, irmãos, em quarta dimensão Totalmente perdido, preso a coisas materiais, a pessoas, aqui preso à vida, né, de uma forma extremamente alucinante, né. E aí você olha esse quadro, num primeiro momento, até assusta, fala, cara, o que que tá acontecendo? Sempre foi assim, né, digo, nesse nível consciencial que nós nos encontramos, mas. Esse movimento todo, dessa insanidade, mostra muito o que nós guardamos no nosso inconsciente. A obsessão nada mais é porque nós somos obsessores também. Né? Nós somos obcecados por coisas, pessoas, trabalho. É, né? A gente foca de uma forma que ultrapassa a obstinação e, e vira quase uma paranoia. Né? E de pessoas também, né? principalmente de pessoas. E não digo só... De seres que já desencarnaram, mas de pessoas que estão aqui. Eu vejo muitos quadros e, ó, sinceramente já aconteceu comigo, vou me abrir bem para vocês, né? Estou trazendo uma, uma amplitude aqui, que eu sei que a grande maioria sabe, mas é bom especificar. É, especificar. Teve uma época uh, que eu fui muito apaixonada por um rapaz, eu né? era bem novinha. E, só que foi uma conexão muito intensa. Né, muito intensa, real assim, Foi um reencontro de outras vidas e Enfim, aí nós tivemos uma ruptura né, Ele muito desconfiado e, e a gente teve uma, uma ruptura e, e tudo bem Só que foi muito sofrido isso E eu lembro que um amigo meu era da, da igreja evangélica e, e eu adorava ouvir os cultos, os louvores né, Ele cantava super bem, canta super bem né, Aliás, faz tempo que eu não vejo e eu falei, ah, eu vou, vou lá, né? Aí chegou lá e tinha um pastor ótimo, assim, um querido, muito sensível. Ele tinha uma, uma sensibilidade maravilhosa. É, um pouco confuso, mas é normal, né? Todo mundo aqui na Terra é, então tá tudo certo, valeu. E várias vezes ele falou coisas fantásticas que aconteciam, a gente se emocionava e tal. E teve um dia especial, que era o dia de desobsessão, que eles faziam. É, aconteceu uma coisa, como eu não tinha instrução na época, eu estou falando mais de 11 anos atrás, não tinha instrução nenhuma, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi impressionante, a ver, eles vieram, eu comecei a me tremer toda, eu fui tomada por, por uma energia que estava grudada em mim. Só que não era uma entidade que estava ali do meu lado, desencarnada. Eu sentia que era uma pessoa que estava encarnada aqui na Terra. Aquela energia estava impregnada, aquele pensamento daquela pessoa estava impregnado em mim. E tanto que eu fui chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando, caí no chão e aí veio o choro e a própria energia conversou com a minha consciência e se expressou. Isso eu tenho total clareza. Eu tô, já tive na época, é, não sei porquê, eu, eu sabia quem era aquela pessoa, eu não fiquei com medo. E aí essa pessoa falava: ela é minha! ela é só minha, aí meu sutiã estourou, então é louca, eu falei, meu Deus, na época eu morava sozinha, aí eu fiquei com medo, eu falei, ai, o que, que, que, que aconteceu aqui, bom, e aí um ser muito maravilhoso que eu conheci na, na messiânica, né, que eu aplicava jorei, quando eu era mais nova, e era um ministro, ele falou assim, Marise, não é a energia do teu ex-noivo? sentindo muito forte, aí eu parei para me concentrar, nossa, e era, e era total, e falei, nossa, e ele nem sabe que ele faz isso, né? tinha uma raiva junto com amor, era uma mistura doida, uma possessão, e, e isso se perdurou por muito tempo, né? e as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Uh, um outro caso também de um rapaz que ficou completamente obcecado por mim, vivo aqui. É, ele, olha, a, aque, aquele, aquela obsessão foi bem difícil para mim. Foi porque me fazia muito mal. Me pegava constantemente na, na paranoia e ele nem sabe, ele nem tem ideia do que ele estava fazendo. Eu precisei ser muito forte para parar com aquilo. Sabe? eu tive que gritar com a energia enxotar ela daqui depois de anos, e vinha na minha cabeça e vinha, e eu para não, nada a ver, não quero não quero isso para mim não quero, não quero, não quero, não quero aí vinha com a pessoa na cabeça não quero, não quero já falei que não, já falei que não eu fui tão insistente que eu berrei né? teve um dia que eu lembro de uns gritos na academia faz tempo isso, bom Hoje eu não faço mais isso. Às vezes a gente dá uns gritinhos para pôr uma imponência, né? para o povo ficar com medo. Porque chega, porque as pessoas não têm controle do que elas estão fazendo. Então, gente, encarnados, desencarnados, todos ainda obsediam. Até um guru que seja, as pessoas olham como ah, aquela pessoa é um guru e tal. Oh! E obsediam aquele cara, coitado. né Então, assim, a gente precisa começar a tomar muito cuidado e essa paranoia, essa obsessão, esse descontrole, ele começa em nós. Então, o primeiro momento é se movimentar nesse lugar. É, Eu tenho também, então eu não preciso ter medo de qualquer pessoa, do que a sociedade o mundo faça, seja em terceira dimensão, seja em outra dimensão, porque eu sou tão igual quanto. Então, se sintonizou, é bom, eu vou usar como aprendizado. E é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto um aprendizado de, de mão dupla fantástico, porque nada acontece à toa. E ontem o Sananda falou num dos atendimentos, não vou revelar o nome aqui, que é particular e antiético, mas a pessoa que eu atendi recebeu essa orientação. Né? É, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de criar esse elo uh, de conexão para que você se conheça mais, para que você deixe uh, de sustentar esses locais, e aí ele especificou. E o irmão também de ter a oportunidade, nesse caso era desencarnado, mas muito resistente, com uma mente extremamente retrógrada, é, para que seja encaminhado. E aí que vem o pulo do gato, que eu quero passar para vocês. No processo, que quase uma sessão de apometria que aconteceu, hum, o Sananda mostrou uma coisa muito linda. Ele tinha... Uma equipe fantástica. falou, eu mesmo. Eu mesmo vou fazer para que vocês observem. Ele olhou aquele ser que se transformava, tentava por medo e tudo mais. É com Sananda não, não tem jeito, né? Você se entrega no amorzinho. E ele me mostrou uma coisa muito curiosa. Se a gente foca no medo latente na defo, da deformidade que a própria o próprio ser está ali tentando constituir, né? Com os filmes de Fred Krueger, que ele já assistiu alguma vez. Não era, era pior que isso tá? olhinho de fogo né? E eu ria eu falei: Gente, eu não tenho mais medo disso, graças a Deus Eu falei, não faz isso não, cara É tipo uma máscara, eu tô vendo que é uma máscara O Sananda falou Olha, se você não foca e não tem medo Você acessa o percentual Que todo mundo tem O um mínimo de percentual em consciência E automaticamente Você acessa o eu superior Que, que é o quê? é o melhor pra gente então assim, eu via 80 90% desses ai mais né, muito mais era 90 e poucos por cento nas trevas, sendo totalmente influenciado por milhares de consciências, né, ele não tava sozinho naquela mas, tinha um percentual que é o foco onde o Sananda mostrou, é aqui que você olha e é aqui que você faz o um encaminhamento só que aquele lugar ele tá adormecido ainda. Né? Ele dorme. Por isso que as pessoas dormem quando você tá numa meditação, ou quando tem uma canalização, principalmente do Chris com o Cryon, ou Lee Carol com o Cryon. Você, você dorme. Você fala, cara, o que, que é isso? É uma alta frequência acendendo as partes que estão adormecidas, então precisa de tempo, vai tomando espaço para você começar a ficar acordado e acostumado, porque uma maior parte sua ainda quer viver né? aquilo que é a parte mais escura, mais trevosa, filha, cuidado aí, tá? Não fique em pé na janela. Então é isso, tá? Então quando o Sananda foi mostrando esse lugar, imediatamente ele foi para a caminha, tinha uma caminha assim que eles conseguiam levar para um lado para o outro. E ele, de uma cor assim, cinzentada, escura, preto, com umas coisinhas, <risos> só para brincar com a nossa imaginação, né? e para outras pessoas seria um filme de horror, é... ele capotou e ficou todo branquinho. E ele só esticou a mão esse ser, assim, muito lindo. Esticou assim, a mão, pequenininho, fofuxo, assim. E aí, só no toque, assim, que a gente sentia a vibração dele, ele dizia, ah, obrigada por eu lembrar de mim mesmo. Aquela parte, ele adormecido, e ele foi encaminhado. E aí, o Sananda, junto com, com o Yoronashi que estava toda a equipe, como eu falei, eles falaram assim, que grande momento. É desta forma que se faz um grande encaminhamento. Assim é, do lado de cá e assim pode ser da onde vocês estão é claro que dependendo da consciência das pessoas nós criamos outros tipos de manobra né nós criamos outras formas e para cada ser você vai sentir intuitivamente a forma como você se pronuncia porque tem pessoas que estão precisando muito só dessa via amorosa dessa forma e tem uma outra condição de amor que você tem que trazer com um pouco mais de vigor, de imposição, mas nunca desmerecendo o outro, sabe? Erguendo a guarda nesse amor, nessa força dourada, mas nunca desmerecendo, porque aí você nivela e aí vira a briga, a, briga, a briguinha, né? Porque você, porque você e aí arde aí não sei o que, aí vira uma guerra, né? A gente já sabe como funciona. Então vamos lá. Não é para a gente ficar noiado, né? ai meu Deus, estou sendo obsediado, isso acontece naturalmente você com você mesmo se obsediando, então relaxa, relaxa, que às vezes você tem uma personificação sua de outra existência que está causando no seu sistema emocional, por isso que é necessário o alinhamento. E fica mais intenso, tá, gente? É um algo que você não consegue lidar mais sozinho. Você fala, cara, eu tô aqui, tô me esforçando, já fiz tudo, fiz um dum, dancei o tchan, fiz isso, fiz aquilo. Tô o dia inteiro tentando transmutar. É outro dia de novo, outro dia de novo, você fala, cara, agora não é só comigo, porque eu tenho minha escolha. Tem alguma coisa que tá pegando forte aqui. É uma pessoa que tá... Sabe alguém que quer ficar brigando? Que entra na tua casa batendo porta, não sei o quê. Você imagina que inferno seria isso. Então a gente precisa pôr limite, Tá? e se entrou nessa maneira, eles estão usando de todas as formas, você fala, ah, mas é a pessoa que deixou entrar, mas olha só, vocês vão achar injusto, às vezes uma oscilação hormonal, às vezes um estado gripal teu, que a vibração cai, é motivo, às vezes um detalhezinho de alguém que fez não um sei o que, vira um algo gigantesco, eles usam isso, né? E por isso que é importante a gente saber o nosso estado de consciência e escolher o que a gente quer para nossa vida. Né? Agora, se ficar muito difícil, for uma luta constante, acredite, você não está sozinho nessa. Você se uniu a egrégoras de encarnados e desencarnados, né? e aí sintonizou nessas, nessas vibes e aí o bicho pega. Né? E são muitas sintonias, gente. Sim, eu eu preciso ser muito honesta com vocês. Eu, eu tenho traf... é, navegado né, em, em quase todas, assim. É... é duro, turminha. Não é brinquedo, não, né? Conscientemente, tá? É, quando eu acho que eu visitei minhas zonas mais trevosas, eu vou mais, assim. Ó. Eu falo, gente, vai até quando, eles... até quando você tomar consciência de tudo e lembrar de tudo não de lembrar do véu do esquecimento, aquela história toda, porque é um carinho o véu do esquecimento. Ontem eu estava falando com umas amigas, a gente estava comentando sobre isso, que é um carinho, é amor para a gente seguir em frente, né restabelecer a ordem de equilíbrio, perdão. Né? Mas a gente precisa começar a prestar atenção num outro ponto, tá? no ponto que isso ainda é um estado consciencial comum a obsessão se eu vivo num planeta que é ensandecido com obsessores do outro lado do véu e aqui na terra também porque as pessoas são né? as pessoas idolatram as outras as pessoas amam novelas né não tô falando que é ruim ter novela mas eu digo idolatrar né um artista colocar ele acima de você toda aquela história que a gente já sabe é tudo isso é uma obsessão né? e às vezes por si mesmo narcisismo né, a auto-idolatria, de ficar se olhando no espelho, ou a loucura pela própria beleza, ou pela forma, ah, eu quero emagrecer, eu quero engordar, ou qualquer coisa que seja. Né? Alucinação até de, de coisas boas, de coisas boas que você se coloca a fazer, se você passa do ponto de equilíbrio não cuidando de outros setores, você também ainda cai num fanatismo. Né? Então a gente precisa uf, encontrar o caminho do meio. Então vamos lá. Se você sentir que o bicho pegou, né? é, muita gente fala da, da oração do Miguel Arcanjo, os 21 dias, que dá um monte de pesadelo nos primeiros É verdade, ajuda e funciona muito, mas você precisa fazer sua parte. Porque eu conheço um monte de gente que eu já atendi, atendi, encaminhei, encaminhei, e o serzão continuava a vir. E não só de lá pra cá, a pessoa daqui obsediando o outro, que foi embora. Não quer deixar, fica segurando assim, coitado, né? Então é uma via muito complexa e às vezes não é uma pessoa só, às vezes é, é toda aparentada. São vários parentes, né? Tem vários netos aqui na terra que não deixam os avós partirem. E eles vêm aqui dando rajada. Dá para me deixar em paz? Que eu tô num lugar ótimo. Que saco, te juro por Deus. Então assim, vamos começar a parar para pensar sobre isso, você tem que fazer a sua parte, você pode encontrar quem faça apometria, você pode fazer sozinho ah, os 21 dias do Miguel Arcanjo, ou você pode fazer uma simples invocação, tá? você para, você faz uma oração, tá? com as suas palavras, olha, tô aqui, eu sei que eu sou Deus em ação, quero pedir ajuda do Miguel Arcanjo, ah, do comandante Yoronashi Melquisedeque, é, quero trazer toda a guarda, porque eu realmente estou cansado desse ciclo de obsessão, eu fiz escolhas, e aí vocês mostram a escolha, Ó, eu quero ficar bem, eu não quero mais ficar irritado, eu não quero mais ficar descontrolado. É, essa é a minha escolha, então se eu tenho um elo kármico com essa pessoa, eu, eu escolho é, totalmente seguir por um outro caminho, porque eu me perdoo, e eu vou fazer a minha parte. Então eles pedem para que a gente cuide de pensamentos uh, obsessivos, inconscientes, que, que é né, é, e eu trago muito isso da consciência, vamos ter mais consciência, vamos ter mais consciência, é, não se resume a um único mero exercício, é a sua vida toda se ajustando, porque gente, isso não para, e você fazendo isso, você vai sentir a presença e você vai ver que um trabalho vai ser feito, só que você precisa acreditar e cuidar do medo, cuidar muito desse medo, porque você não tem que ter medo do que você também é. Como que vai? você vai estar com medo do que você tem dentro de si? Não faz sentido. Então lembra dessa, dessa frase que é a palavra-chave, literalmente, né a virada de chave grande, foi isso que eu quis dizer. Não palavra, palavra -chave, a palavra-chave é a frase-chave, né? <risos> que isso, filha? Que doideira. Então, é, ó, eu não preciso ter medo, tá tudo bem, não, não há separação, todo mundo tá nesse âmbito de obsessão ainda e estamos aprendendo a nos elevar para a gente não ser tão paranoico. Então você faz dessa forma, você escolhe o amor, você não escolhe. Ai, que injusto, não existe injustiça conectada é porque tem fogo ali, tá? E dessa forma vai trazer um aprendizado fantástico, principalmente para quem fez um encaminhamento, né, pedindo ajuda da guarda, que eles vão te ajudar imediatamente. Ah, não tô dando conta sozinho, porque eu não tô acreditando, porque eu não acredito em mim mesmo a grande maioria é assim, procura alguém. Tem um monte de gente que fala. mas pelo amor de Deus, escuta o seu coração cuidado para onde vocês vão, porque, olha, eu recebo as pessoas que vêm aqui, elas falam cada coisa que eu falo, senhor amado, uma vez eu quase caí nessa, uma moça no meio do, e, e eu acho que ela nem fez por mal, ela acreditava, pior que ela acreditava no que ela tava fazendo, eu tinha 19 anos, tava no mercado, ela olhou para mim, ai, tem um senhor que te acompanha, não sei o que, é um parente seu, Aí ela, ah, quero abrir tarô pra você. Aí no meio do shopping ela abriu e, enfim, ah, você me ajuda com 200 reais. Aí começou, né? Ah, tudo bem ajudar, né? Aí quando eu fui ver, eu tava na casa da mulher e ela falando que pra eu me libertar dos carnos eu tinha que comprar 2 mil pombos brancos pra soltar numa praça X e PTO pra fazer um fluxo. Aí ela fez uma mágica do ovo. Eu falei, cara, que... Aí minha intuição já. Filha, sai daí. Falei, caramba. Eu falei, olha, linda, eu acho que eu não preciso libertar dois mil pombos, né? É... Enfim, né? Pelo amor de Deus, a gente você não precisa fazer nada, você não precisa comprar bicho, você não precisa matar bicho, você não precisa fazer nada, não precisa fazer macumba, você não precisa fazer nada. A sua palavra, a sua oração, a sua força vai fazer essa mudança. Principalmente, não só no encaminhamento do indivíduo, mas principalmente em você ter culhão de olhar que você também é um obsessor. Né? Pensa nisso com carinho. E falando em intuição, o próximo vídeo precisamos falar de intuição. Está na hora de praticar e ter certeza que é ela que está falando com você. Beijo.